gente lembrar que tem que a USP fundada para criar uma identidade nacional veja né você vê que a fundação da USP é anti-indígena né porque nós temos as identidades nacional né não temos a identidade nacional era dois mil povos quando o momento da invasão né mas a USP foi um celeiro de muita construção histórica anti-indígena, né? E o Caio Prado Júnior, né? Que é dos imparentes do Celso e da Junco Prado, né? Ele dizia que na no, na no livro dele, a formação econômica do Brasil, ele dizia, ele diz textualmente, né? Que os negros, os brancos empobrecidos e os indígenas. Só que aí ele abria, né? um parêntese, os semi-civilizados, né? Então estas, esta característica, é essa, esses, essas é, determinações, né? Estimularam incentivaram é, um processo de apagamento, né? De uma monta enorme, né? Contra os povos, contra os povos indígenas e aí, né? É, o papel de São Paulo foi um papel foi um papel foi um, um papel é, central nesse processo de apagamento contra os povos indígenas, né? então portanto, né, é, nós precisamos pensar e hoje ainda hoje, né, a gente sabe que ao longo também da história a gente sabe né que os bandeirantes né é, diferente dessa caricaturização heróica que foi criado dos bandeirantes né os bandeirantes é, é, tiveram um papel é, grande nesse processo de morte e escravização é, disseminação de doenças contra os povos indígenas e os bandeirantes partir de diversas regiões do país e os bandeirantes partiram da sua organização é, a partir do, do, do, de São Paulo. Então eu acho que aí a gente o que, que se coloca para a gente é uma série de desafios para pensar é, uma série de questões que dizem respeito aos povos indígenas, né? Eu acho eu eu tenho pensado bastante que uma das primeiras questões centrais na discussão em relação é, a nós, indígenas, é a memória. Né? Nós não temos direito à memória, nós não tivemos direito à memória. As gerações que estão fazendo esse processo de caminho de volta não tem direito à memória. Então, é necessário que seja feita uma profunda revisão histórica em relação aos povos indígenas. Né? Nós precisamos falar dessa escravização. Nós precisamos falar desses estupros. Nós precisamos falar desse apagamento. Nós precisamos discutir os autores que, e, e os conceitos que foram sendo criados, que dão legitimidade a esse processo de apagamento. Né? É, todas as questões elas são importantes. Importante o reconhecimento. Né? É, que, que houve um processo de apropriação né? do, do, da produção intelectual indígena. Seja no campo do, do, da filosofia, seja no campo é, das ciências, né? é, é muito importante que é, a gente consiga, a gente possa fazer esse processo de reconhecimento, né? toda a indústria farmacêutica hoje nesse país é devedora né, do conhecimento acumulado dos povos indígenas que foi apropriado indevidamente, por exemplo, né? e outros saberes, né? diversos outros saberes que são dado crédito a Grupo X e Y e não é, se dá o crédito devido. Isso é importante porque isso diz respeito à nossa construção histórica, né? isso diz respeito a um processo é, empírico né? que os povos indígenas